E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da Equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Mais um vídeo de dica Enem. Hoje nós vamos falar sobre efeito Doppler. Já foi questão da prova do Enem. Espero que goste.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 O efeito Doppler é um fenômeno que está associado à mudança aparente da frequência devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Mas, Thales, você já falou tantas vezes que a frequência não muda. Pois é, mas no efeito Doppler é o único caso que nós temos uma mudança aparente na frequência. O observador acha que a frequência mudou. A condição para ter efeito Doppler é ter movimento relativo entre a fonte e o observador. Ou seja, a fonte e o observador devem estar se aproximando ou se afastando. Um caso clássico de efeito Doppler a gente faz com uma ambulância em movimento. Observe a situação. No primeiro desenho, imagine que a gente tem a ambulância parada, a velocidade dela é zero. A ambulância está emitindo lá o som da sirene e tal, e esse som se propaga com a mesma velocidade para todos os lados, não é isso? É a velocidade do som no ar, aproximadamente ali 340 metros por segundo. Repare que como o som ele, se propaga com a mesma velocidade para todos os lados e a fonte está parada, o comprimento de onda da onda sonora é o mesmo para todos os lados que seria esse espaçamento, o tamanho de uma oscilação completa, né? Repare então que essas duas pessoas paradas também receberiam o mesmo som, com a mesma velocidade e com o mesmo comprimento de onda. Logo, eles percebem o som com a mesma frequência, que é, na verdade, a frequência original do som. Se a fonte estava emitindo um som de 400 Hz, as duas pessoas irão escutar sons de 400 Hz. Observe, então, que nesse caso não há efeito Doppler algum, não há mudança de frequência. Até porque eu te disse que a condição do efeito Doppler é ter movimento relativo. Olha o que nós faremos no segundo caso. No segundo caso, a ambulância entra em movimento para a direita. Quando a ambulância entra em movimento para a direita, o simples fato dela estar em movimento faz com que as ondas que estão aqui à direita fiquem mais próximas, mais apertadas, devido ao movimento da fonte. Consequentemente, você está vendo que o comprimento de onda, então, reduziu. Já para essa pessoa, que a fonte está se afastando, para essa pessoa o espaçamento, repare, aumenta em relação ao espaçamento original. Quando a gente olha para a equação fundamental, V igual a f. A conclusão que a gente tira é a seguinte, veja bem. A velocidade do som não muda, porque a velocidade com que o som vai no ar independe da fonte estar em movimento. Então a velocidade não mudou. Como esse cara percebe um comprimento de onda pequeno e esse um comprimento de onda grande, para o produto continuar sendo constante, a frequência aqui tem que ser maior. Então esse cara, ele recebe mais ondas por segundo. Recebendo mais ondas por segundo, a gente fala então que ele recebe um som mais alto, um som mais agudo, um som de maior frequência. Já esse rapazote aqui, ó, como o comprimento de onda dele é maior, a frequência dele é menor, passam menos oscilações por segundo. Frequência menor, a gente fala que o som é mais baixo, que o som é mais grave. Então, enquanto um percebe um som mais agudo, o outro percebe um som mais grave, mas a fonte sonora era a mesma. Isso é efeito Doppler, mudança aparente da frequência devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Preciso que você decore isso. Quando fonte e observador estiverem se aproximando, a pessoa perceberá um som de frequência aparentemente maior. Quando fontes e observador estiverem se afastando, frequência aparentemente menor. Isso é clássico também numa corrida de Fórmula 1, né? Quando o carro de Fórmula 1 passa por você, quando ele está aproximando é mais agudo, quando ele está afastando é mais grave, aí não tem jeito de você esquecer. Lembrando que o efeito Doppler também pode acontecer para a luz, viu? Se ao invés de uma ambulância tivermos uma estrela, se essa estrela estiver aproximando da Terra, a luz que você enxerga dela acaba sendo uma luz de frequência maior do que realmente ela emite. Se ela estiver afastando-se da Terra, você veria ela com uma luz de frequência menor do que ela realmente emite. Então, quando ela está aproximando-se, a frequência é maior, a gente tende a ver a estrela num tom mais azulado. Quando ela está se afastando, a gente tende a ver a estrela num tom mais avermelhado, frequência menor. Se você quer saber mais sobre efeito Doppler, eu tenho uma aula completa lá na plataforma Bioexplica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com.br físico E me siga nas redes sociais no arroba chamofísico. Espero que tenha gostado e relembrado. Foi um prazer e até o próximo vídeo.